Você sabe o que é magia natural e como ela funciona Você sabe aplicar a magia natural nos seus feitiços, nos seus rituais, na realização de seus desejos e objetivos. Para todos que estão buscando pela bruxaria, cedo ou tarde acabam se deparando com a magia natural ou até mesmo o contrário, acabam se deparando com a magia natural antes e depois encontrando algum sistema mágico, seja ele qual você acaba encontrando no caminho. Mas é muito provável que você esteja praticando magia natural na sua vida já há algum tempo, através de plantas, de chás, de banhos, cristais, meditação e conexão conexão com a natureza será que você já não está utilizando magia natural na sua vida e você não sabe Bom, nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre magia natural, tudo que você precisa saber e mais um pouco, então assiste esse vídeo até o final. E aí, bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e aqui no canal a gente fala sobre magia e espiritualidade diretamente com um bruxo de verdade, então que o sol possa iluminar o nosso encontro. A magia natural não é a única forma de fazer magia, existem diversas outras maneiras, um amontanhado de técnicas diferentes de se praticar a magia mas hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre magia natural e eu vou te contar técnicas e segredos que as pessoas não costumam explicar muito por aí a respeito da magia natural então o que é magia a gente precisa definir o que é magia para que a gente possa falar sobre mecanismos que fazem com que a magia se torne realidade. E tem uma frase do Alistair Crowley que é um ocultista muito, muito conhecido, que eu gosto muito, que fala assim. Magia é a ciência e a arte de provocar mudanças em conformidade com a vontade. Ou seja, magia é um processo individual que nos afiniza com forças que possibilitam que as nossas vontades se tornem realidade. Então, para que serve a magia? Eu poderia agora, nesse momento, estar tá cagando mais regras para você, dizendo certo e errado, onde ou não onde você pode utilizar a magia, mas na verdade, isso é uma coisa completamente individual e vai de cada um. Ou seja, você pode utilizar a magia onde você quiser dentro da sua realidade. Não existe um dono da magia, que que diga como ela deve ou não funcionar a magia é de todo mundo e ao mesmo tempo não é de ninguém por isso use a magia com sabedoria mas antes da gente continuar já deu para perceber que o conteúdo daqui é um conteúdo de primeira por isso se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as notificações todas as vezes que eu posto vídeos para vocês aqui assim você não perde nada e continua seus estudos mágicos se aprimorando cada vez mais então o que é magia natural? É uma filosofia? É uma religião? Eu diria para você que magia natural é uma ferramenta que pode facilmente ser utilizada dentro de uma filosofia que pode facilmente se tornar uma religião, afinal de contas ela não tem necessariamente uma categorização de regras porque ela pode ser de todas as pessoas e todas as pessoas podem acessar a magia natural. Afinal de contas, quando a gente fala de magia natural, a gente fala de tudo que existe e que é natural dentro do nosso plano. Mesmo que a ciência ainda não tenha descoberto, mesmo que a ciência ainda não tenha comprovado. Ou seja, trata-se de espiritualidade linkada com a natureza. A magia natural é a compreensão de que nós somos parte da natureza e a natureza é parte de nós. E consecutivamente quando a gente se afiniza com essas forças, elas possibilitam que a nossa realidade seja alterada para nossa vontade, para nossa plenitude e para nossa realização pessoal. A magia natural ela serve como qualquer outro tipo de magia para realizar os nossos desejos e melhorar a nossa qualidade de vida e melhorar quem nós somos, nos afinizando com uma técnica em específico, neste caso com a própria natureza em si. E assim como todo processo em que se utiliza a magia, ela serve para alterar a nossa realidade, seja interna a ponto de nossas ações mudarem o externo ou causar mudanças externas para que possam mudar a nossa volta e consecutivamente mudar o nosso interno, entendendo que o micro e o macrocosmo estão interligados e que a partir do momento em que nós nos afinizamos com a força da natureza e compreendemos que ela e nós estamos ligados e que um pode alterar o outro dependendo das nossas ações e atitudes, nós ganhamos poder para tornar as nossas vontades, os nossos desejos, realidade. Mas então o que é preciso para se praticar a magia natural e se afinizar com essas forças para que a gente possa ser capaz de tornar a nossa realidade melhor ou realizar os nossos desejos e objetivos, linkando com essas energias. Não é difícil ou é difícil depende da sua realidade afinal de contas para que a gente possa mesmo se afinizar com essas forças a gente precisa se afinizar com a natureza em si com as forças das marés e dos seus ciclos compreender o funcionamento dela no geral como funciona as estações como funciona a energia e o movimento da lua como é isso e não só nos estudos na prática no sentir no ir até o o mar, no vivenciar a realidade do mar, no ver a lua, no deitar na grama e observar o céu e se afinizar cada vez mais com essas forças que são a imanência divina. Afinal de contas, quem trabalha com magia natural acredita que tudo é imanência da própria força criadora, seja qual for o nome que você dê a ela. Todas as coisas fazem parte da criação. Nós somos a criação e nós fazemos parte de todas as coisas. E quando a gente se afiniza com esses ciclos, nós nos afinizamos com a energia vital, a energia criadora, a energia que mantém todas as, as coisas vivas. E a partir desse momento, a gente consegue, nessa conexão, desenvolver ver a magia e aplicar ela dentro dos nossos objetivos tem muita gente por aí que se diz grandes bruxos magos feiticeiros incríveis iniciados mas nem entendem dessa conexão ou pior estão tão saturados de literatura de livros que na verdade se esqueceram da conexão real com a força criadora, com a própria natureza e se deixaram engolir pelos seus objetivos pessoais quando na verdade a magia natural não fala de nada disso e é justamente aí que está o segredo afinal de contas, a magia natural, como eu disse ela não é de ninguém e ao mesmo tempo é de todo mundo e se você não, não se coloca frente à natureza não se coloca para sentir os ciclos, não observa as flores crescerem, não tem uma plantinha dentro de casa, como diz a Tani agora, nada acontece. Tudo fica pela metade e o que deveria ser magia natural passa a ser só teoria. A natureza ela tem a resposta para todas as coisas. E é por isso que a gente chama ela de mãe, porque todos nós estamos linkados e interligados uns aos outros por ela. Nós somos poeira de estrelas e desses átomos estelares tudo surgiu e tudo está conectado. Todas as árvores, plantas, pedras e animais morrem e pela própria terra, pela natureza, se reconstroem e tornam outras coisas. E a sua essência se molda novamente no poder criador da própria natureza. Porque ela é tudo. Ela é a grande alquimista criadora e destruidora. E quando a gente percebe essa afinização e a gente sente essa corrente de energia, a gente pode tocar aonde a magia acontece. E através deste momento e deste fluxo de contato, a gente torna a magia a realidade dentro da nossa realidade o vídeo tá muito bom eu sei que você tá curtindo mas antes da gente continuar deixa o seu like para fortalecer ainda mais a nossa amizade e me segue no Instagram arroba porque lá eu faço muitas postagens com relação à magia que vai complementar ainda mais o seu conteúdo aqui do canal porque o que sai lá não sai aqui justamente para vocês terem coisas novas para aprender então eu tô te esperando me segue no Instagram e vem falar comigo por direct e existem regras para se praticar a magia natural? Isso é uma coisa que eu normalmente escuto, né? E tudo no mundo tem que ter regra, né? Afinal de contas, é, as coisas elas se afinizam a partir das suas bordas, né? E as bordas são as regras. Porém, não existe uma regra primária para tudo, não é mesmo? Isso vai depender de praticante para praticante, de mestre para mestre, de iniciador para iniciador. Afinal de contas, é como eu disse lá no começo, a magia natural, ela é de todos, mas ela não é de ninguém. Então eu posso me apropriar desse sistema de praticar magia para poder desenvolver um grupo, uma tradição, um sistema de aprendizado dentro do que eu acredito ser verdade, porque a magia natural não tem dono, mas pode ser aplicado por todo mundo sendo assim cuidado tá cuidado com os grupos onde você entra cuidado com as pessoas que você tá buscando cuidado com os covens cuidado com as tradições porque a gente vê em todos os lugares com todas as religiões diferentes, pessoas que se apropriam da fé e da fragilidade dos outros para poder extorquir, para poder abusar sexualmente, psicologicamente, diversas, de diversas outras formas. E isso é muito, muito delicado. Por isso, cuidado, certo? Mais uma vez, a magia natural não tem uma regra implícita do que fazer ou do que não fazer. E é justamente por isso que aí... Mora o perigo. Então, se você tá curtindo um grupo, está curtindo uma galera, tá achando legal um coven, uma tradição de magia natural, presta atenção, observa se o grupo é aquilo, observa se ele é idôneo, observa se não tem nada que vá contra os princípios morais e éticos, que vá contra as leis, não é mesmo? Que fira de alguma maneira as pessoas ou que. Esteja dentro de um sistema abusivo de ensino, de, de transferência de conhecimento. Vamos tomar cuidado. Não se envolva com pessoas e com grupos que são tóxicos. Procurem pessoas que estão buscando se afinizar com a magia, com a natureza, de uma maneira sadia. Certo? Se tratando de magia natural, é muito claro que a gente vai trabalhar com os elementos. Principalmente quando a gente está falando de uma vertente mais europeia, certo? Então a gente vai trabalhar com os cinco elementos mais conhecidos por aí. Como terra, fogo, água, ar e espírito. E esses elementos, eles vão e são muito mais do que simplesmente formas físicas que a gente conhece aqui no dia a dia. Quando a gente está falando do elemento terra, a gente está falando da nossa carne do nosso corpo e de tudo que liga a todos nós. Nós viemos da Terra e para a Terra nós voltaremos. Todos os corpos são compostos da mesma essência e estão unidos de alguma maneira. Quando a gente fala do ar, a gente está falando da respiração que nos une também. Une a nós, os nossos ancestrais e torna tudo homogêneo. E também, principalmente, sobre a nossa capacidade de nos comunicar. Querendo ou não... Todas as formas de vida têm a sua maneira própria de comunicação e isso tem relação com o elemento ar. Quando a gente está falando do elemento fogo, a gente está falando do nosso espírito e do espírito de todas as coisas. A chama viva que está dentro de mim e está dentro de você e de todo e qualquer ser que existe aqui ou do outro lado, seres espirituais. Quando a gente está falando do elemento água, a gente está falando dos nossos fluxos e refluxos, dos líquidos do nosso corpo, do sangue, da saliva, dos líquidos é, fecundadores. Mas também a gente está falando da nossa sensação, dos nossos sentimentos, a gente está falando dos fluxos e refluxos internos. E quando a gente fala de espírito, a gente fala da essência viva que une tudo, a gente fala da força criadora que existe em nós, no mundo e em todas as coisas. Coisas. E isso é muito importante, porque tira da esfera do visível e vai para a esfera também do invisível. Porque denota fé. Assim como todo tipo de trabalho mágico, se você não acredita, se você não, não tem fé naquilo, ele não flui. Ele não funciona. Existem também algumas linhas de magia que trabalham com seres elementais, mas a gente vê muito pouco a respeito desses seres e dessas criaturas e a gente vai encontrar uma coisa ou outra em textos muito antigos de magia cerimonial antes da gente continuar eu quero te fazer um convite a partir de agora você pode se tornar membro aqui do canal e receber benefícios incríveis e imperdíveis como por exemplo o selo de verificação de membro que vai diferenciar você dos demais e eu vou poder te ver te enxergar porque a gente tem live Toda quinta e sexta-feira. E nas lives, tem a live de tarô, principalmente, onde você pode perguntar, colocar suas dúvidas, e eu vou conseguir te ver no meio da multidão e responder você na frente dos demais. Sem contar que, se você quiser, você pode se tornar membro da Revoada Rochinol, que é o nosso grupo secreto aqui do canal, onde a gente troca informação mágica, onde a gente vivencia e si, experiencia magia junto, certo? É muito rápido, é muito fácil de você se tornar membro do canal. Aqui embaixo, do lado do botão inscreva-se, tem o botãozinho seja membro é só você clicar, escolher a categoria que melhor compete pra você e fazer parte da nossa revoada, certo? Ah, caso você não consiga encontrar se você estiver pelo celular, tem um link na descrição do vídeo falando é, como você se torna membro clica lá e você escolhe também a sua categoria e vem fazer parte aqui da revoada, certo? Então, trabalhar com magia natural é trabalhar entre os mundos e ao mesmo tempo dentro da nossa realidade, entendendo que de alguma maneira tudo está interligado, eu você, os seres espirituais e a força criadora a magia natural ela se trata dessa afinização entre o não sutil e o sutil aquilo que a gente não percebe naturalmente a retomada dos nossos sentidos, da nossa animalidade da nossa instintividade e isso é muito necessário nos tempos de hoje, aonde a gente está se preocupando demais com o nosso serviço com paga contas e com tantos outros problemas cotidianos a ponto de esquecer quem nós somos de verdade e seguirmos linhas de pensamento que foram impostas dentro da nossa vivência atual. Trabalhar com a magia natural é aprender com o todo ao seu redor e compreender os sinais que a natureza te dá para que você possa seguir. É entender o sussurro do vento no seu ouvido e o que as nuvens estão querendo te dizer. É entender os ciclos ao seu redor e perceber que as coisas elas estão interligadas e estão te dando respostas assim como no passado a natureza foi conselheira dos antigos e ela ensinou muita coisa ela também pode ensinar para você através das pequenas coisas e assim como no passado contavam-se histórias de pessoas superpoderosas talvez na verdade era apenas a afinização que elas tinham com a energia do universo, com a energia da natureza. Então, acredito que se você, aos poucos, for se desligando desse embotamento cotidiano, for se ligando mais com as forças naturais e compreendendo os pequenos sinais ao redor de você e se afinizando com essa força, o poder dos antigos também vai ser o seu poder. E aí, os seus desejos vão se tornar realidade com maior facilidade. Facilidade. Por isso, traga magia natural para o seu cotidiano. Transforme o seu cotidiano através dessa afinização com a energia criadora que está em todas as coisas. Eu espero ter respondido a maior parte das dúvidas de vocês com relação do que é magia natural, mas esse tema é um tema muito extenso e tem muita coisa dentro do que é a magia natural. A gente pode falar de diversas coisas, como magia com cristais, com ervas, com banhos, com aromas e entre muito mais do que tá dentro do que é natural. Sendo assim, se você aí do outro lado gostou, deixa aqui embaixo nos comentários. Se tiver qualquer dúvida também, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter todo o amor e prazer do mundo em te responder. Certo? Um beijo e que o sol possa iluminar o seu caminho.